boa noite pessoal estamos aqui com uma placa viva voz ela está acoplada a um ata com saída FX fxs da Team e eu vim simular para vocês que esse módulo viva voz é, ele consegue agora fazer uma comunicação via internet voz sobre IP Tá, vamos lá, eu vou simular... Aqui, a botoeira do elevador. Alô, pessoal, é, eu tô fazendo esse teste com vocês, eu tô falando do meu celular vocês verem a qualidade da comunicação eu espero que vocês tenham gostado é, vamos ver com outros vídeos falando a respeito então hoje a irmãos consegue colocar o seu módulo de voz na botoeira do elevador falando através de voz sobre ter e você eu consigo agora quebrar as distâncias os ruídos a microfonia um padrão de qualidade para as empresas que precisam colocar a adequação com o Voice of que é uma comunicação hoje atual no mercado, para as grandes empresas, com elevadores de alta performance. Ok? Muito obrigado. Boa noite, Evaldo.